O é o Shrimp esse aqui, velho? Vou deixar o cara aí, né, velho? O cara é melhor que eu. Mano, esse Renekton, ele é muito melhor do que eu, velho. Sim, no top. Porque o cara é meio top, eu sou jungle. E ele tá de Renekton, velho. Renekton vai me amassar, velho. Acabou a lenda, ele vai me dar muito tapa. Não! Toma, só tapa. tama. Tapa, tama. <coughs> vai tomar <a> tapa. <risos> Ganhei a trade, hein? É nossa, vida, é nossa, é nossa, é nossa. 50, 50. Tem que ter o ward ali, velho. É 50-50, velho. Mas eu sou mais eu. F termina, termina, termina. Não! Por que, velho? Mano, eu tô ganhando eu tô time lembro, eu aqui, Will. Tô ganhando muito tempo, muito tempo, irmão. Brota, meu negasco! Ah! É nóis, velho. Jogamos tudo. É GG Ridge isso aqui? Caralho, Danilão! Ah, deram o Dodge. Me foi o BMX! Eu, o que que tem? Tem que ter Maris. Vai cá, Wilf. Leva a leva a leva a Ué, Ué por que que... Por que o Arauto não deu dano? Aqui sou eu, ô, uh, uu, uh, Tá, pô. Pra que que você flashou, viado? Ele vai querer não vir não vai. em mim, ó. Sabia, pô. Nossa, eu sabia muito, Will. O passinho que eu dei foi essencial, velho. Que eu escrevi errado? Que isso que eu escrevi, velho? Como é que apaga? É seu tanque, é seu tanque, é seu tanque. Até o final. Te desesparta. Continua, continua. Mano, eu tô mandando um mini block aqui nessa porra. Ah, respeita, rapaziada. Só depende de mim. Não! Marquei na apresentação, mais, fica com Deus hein, meu parceiro, E vai, vai para base Mas tem um, tem outro, mate, tem mais mate, um, mas sozinho eu não dou conta, eu sou suporte Você pediu então o Trevis, então toma esse sec aí, vai para base também, eu sou coitado Ai, parce... ah. é, Hello, aí, coconut what's up buddy? Dani Leon, mais subscribe em my channel. É, talk to me, for I permit to you use my videos in your channel Permission, contention É Have permission. É isso. Dale. Cove, cove. Rapaziada. Rapaziada, corre, mano. Lava a mão, mano. Lava a mão, mano. Corre, rapaziada. Corre, corre, mano. Cadê o Alquim Geo? Corre, rapaziada. Corre. Marquinhos, manda o salve da Tristana, que ah, consiste para... em usar o W. Cair sentado em cima de mim com o seu caramujo e perguntar.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 Olha o Affelis que é essas máquinas dele, velho Pelo amor de Deus, velho Que que é essas máquinas aí, mano? Vem cá, vem cá, rapaz Deixa eu descontar minha raiva aqui no C Nossa, ele só me matou Ai, mano, se não fosse esse... Mano, se não fosse o Silas cancelando a minha mamada Eu ia mamar os quatro ali, mano Toma um hit da torre, tio Toma um hit da torre ali, só pra testar isso aqui. Caralho, o chat pensou. Eita, Melhor não, hein? Funcionou o <risos> que nós queríamos ver, funfô? Funcionou, é funcionou, é funcionou, é funcionou. É Faltou então, só sentado em cima. O chat é troll, mano. Aí é foda, Jimmy. Era só nós ir embora, Sim. mano. Trollamos, é, pô. Ainda, ainda bem que eu não falei pra você tomar um restatório. Caralho. Marquinhos, cadê o brinde? Tô esperando aqui. Tô esperando o brinde pra tomar a minha aqui. Aqui, pai.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 Aliás, mano Será que nós fazemos isso aqui, velho? Esse aqui, ó Tô com óculos novo aí, ó Vapo Ficou Pog com o Oakley? Lança a braba aí, viu? Na produtora O que aconteceria se Por um motivo desconhecido Alguém tivesse acesso A 100% de sua capacidade cerebral? Ah, 100%? Isso Ah, era o da câmera, mano Eu tava no meio do jogo <risos> <risos> Salve. Aí ó, mutei de chaco. Ó. Opa. Será que nós joga assim, mano? Vamos jogar. <risos> que isso aí? Bora jogar assim. Caralho, agora, ó, tô tipo te... para, para, de apontar para mim, mano. O que você o que Você tá querendo dar esse soquinho? Caralho, filho. Olha como é que faz agora, olha arrouba quem se serve sem deixa mais fino, longe. deixa mais fino gostaria muito de ser amigo Você não, mais fino, menor ou menor Sim. assim? aí agora faz tá o bicep caralho, o pai tá chato Ô, pai tá chato ou, agora mostra aquela foto lá que eu te mandei no privado e segue a linha, segue a linha <risos> Aê, fiscal, bom demais, pai. Quer falar sua idade, cidade e o que, que você faz na vida? Eu tenho 16. Eu tenho 16. E... maneira a Caju. Eu estudo. É. <risos>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 Só que ele se expande muito mais rápido do que ele foi criado, entendeu? E a gente acredita que o, o, esses 90 bilhões de luz que a gente conhece do universo observável é um avos do que é o tamanho do universo. Um trezeavos? O que, que é isso? É, um trezeavos. Imagina assim, 90 bilhões... Eu não que, que é um não sei o que é isso não, mano. Ó, oh, é tipo, é, é fração, tá ligado? Eu só tá tenho ligado? dois, eu só tenho eu dois. Eu tenho dois só também. Mano, cadê o, cadê o André? Cadê o André? O geladeira. Tá com nós, geladeira? O que, que você tá achando de tudo isso aí? Sobre o universo e tal, e a fi...